Enquanto você está assistindo esse vídeo e ouvindo esse podcast, milhares de pessoas estão criando novas tecnologias e meios de comunicação que antigamente só víamos em filmes futuristas. Com a velocidade que tudo acontece ao nosso redor, aumentaram também as possibilidades de compras. E claro, eu, Daniel Rodrigues, e a Digital DRS estaremos aqui para te ajudar. Continue acompanhando e confira essas 5 estratégias de vendas. Para potencializar os seus resultados, 5 estratégias essenciais que melhoram suas vendas. Parte 2. Número 1: um, entreviste seu cliente. Se o seu serviço ou produto não pode resolver os problemas do cliente, não existe nenhuma razão válida para ele te dar atenção. Grandes vendas giram em torno dos problemas do comprador e dessa forma é preciso fazer perguntas que tragam os problemas do cliente à tona para encontrar ali as soluções que às vezes nem ele mesmo sabe que precisa 2 utilize a tecnologia para se aproximar do seu cliente seja seu negócio online ou não é essencial adotar uma política de mídias sociais como estratégia de vendas e marketing Hoje todas as marcas se posicionam através desse canal e assim se tornando fundamental para manter um bom um bom ali, um bom relacionamento, né, duradouro com seu cliente, principalmente se ele for muito conectado a esse mundo, a esse mundo digital. Por isso, sempre sempre crie ali uma via direta de acesso ao produto ou serviço que você oferece através desses meios digitais, como eu comentei antes. 3. Invista em comunicação. Pode parecer simples, mas é preciso ressaltar. O vendedor que sabe se expressar melhor, se relacionando com seu cliente de forma diferenciada e usando sua linguagem verbal e corporal adequada, geralmente é o que consegue fechar mais vendas. 4. Seja ético. Ética é um fator indispensável para manter a conversa com seu cliente da forma mais sincera e genuína possível. Manter o comprometimento e honestidade inclui oferecer apenas o que você realmente acha que o seu cliente precisa. Por isso é preciso acreditar no produto que você vende e não aumentar as vantagens sobre ele. Pode ter certeza que dessa forma o consumidor vai valorizar o vendedor, porque ele não tenta vender uma coisa que não agrada seu cliente. E pode acreditar, no longo prazo, esse valor é mais importante do que um sucesso imediato. 5 mantenha o foco você pode chegar onde deseja basta traçar uma meta e seguir o caminho mais certo para prospecção vendas e, e fidelização ali dos seus clientes hoje se você se dedicar 100% à entrega de soluções aos seus consumidores aproveitando todo o tempo de trabalho para investir em suas estratégias de vendas e formas ali de expansão e personalização do seu produto pode ter certeza que você vai se tornar o diferencial ali, o diferencial da sua marca. Afinal, todo cliente gosta de se sentir seguro, seguro ali e confortável na hora de efetuar uma compra, seja serviço físico ou compras online ou compras físicas, como eu falei no decorrer desse, no decorrer dessa aula,